Oi pessoal, tudo bem? Tô eu aqui mais uma vez pra conversar com vocês sobre um assunto muito sério. É, eu continuo recebendo no meu Instagram, ou mesmo no, nos comentários do YouTube, é, mensagem de mulheres que supostamente estão conversando com britânicos, tá? E eu vou dizer pra vocês, 99,9% dos casos são fake. Os supostos britânicos. Então hoje eu tô aqui pra listar pra vocês algumas coisas que vai ajudar você que tá aí na dúvida, né? Se você tá pensando que você tá conversando com fake, eu já vou avisar já. Sim, você tá falando com fake. Porque assim, gente, plantou a dúvida, é batata. Né? Se, se tem alguma coisa que tá fora ali do contexto, se tem alguma coisa, alguma história que não bate, se tem alguma coisa que tá te incomodando... Presta atenção nos sinais, porque com certeza é um golpista. Então, hoje eu vou, vou contar para vocês, vou dar algumas dicas de como perceber se você está caindo num golpe ou não. É, hoje em dia, a gente, não tem quem não tenha é pelo menos um perfil em alguma rede social seja no Facebook, seja no Instagram, seja no WhatsApp. Ou seja, qualquer rede social, gente, sempre vai ter um perfil, pelo menos. Não existe uma pessoa que seja zerada nisso. A pessoa vai ter um LinkedIn, a pessoa vai ter alguma coisa assim na internet para fazer uma pesquisa rápida. É... Eu vou dizer que é quase que impossível. Eu vou dar um exemplo. O meu marido, ele tinha Facebook até algum tempo atrás, e aí ele se irritou, falou, não quero mais. Deletou o Facebook dele, porque... Ele, ele recebia muita mensagem de, de pessoas pedindo emprego, pedindo ajuda, enfim, por conta do, do, da profissão dele. E aí ele se irritou, ele excluiu. Mas ele tem o LinkedIn dele, ele tem. Quando ele quer ver alguma coisa no Instagram, ele, vê, ele usa o meu, que na verdade é o nosso, né? É, e eu também não tenho feito muito uso disso. Então, assim, apesar dele não ter Facebook, dele não ter Instagram, ele tem LinkedIn, LinkedIn nossa, tô gaga. E ele tem o WhatsApp. E todas as pessoas que eu conheço aqui, gente, tem pelo menos um perfil ou no Facebook ou no Instagram ou nos dois e sim, tem o WhatsApp. Não usam como a gente usa no dia a dia, mas eles têm, normalmente eles têm um aplicativo baixado. É, eles não são como nós, tá, que, que usa o, o WhatsApp pra qualquer assunto, eles não mandam áudio, eles preferem ligar, e quando eles têm alguma mensagem rápida pra, pra enviar, eles mandam mensagem de texto comum, é, tipo SMS, então fica aí, tá, a dica. Se a pessoa fala que não tem perfil em nenhum lugar, gente, duvida, duvida, porque não é comum, então já... Ergue a anteninha e já fica com a, orelha, com a orelha em pé, porque tá estranha a conversa. É, o nome, gente, a pessoa supostamente te chamou no Instagram, pega o nome dessa pessoa e dá um Google. Se tiver uma duas fotos, pega a foto da pessoa, salva, e vai lá no, no Google Imagem, coloca a fotinho lá, que ela vai aparecer de onde veio essa foto. E vai aparecer todos os perfis onde estão aquela foto linkada. É, isso dá muito certo, tá? Isso dá muito certo. Ele chega, esse Google imagem aí, ele chega na raiz. Ele vai te levar pro, pro perfil da pessoa que está sendo roubada. Né? Porque perfil fake, gente, eles roubam né? as, a, a, as fotos, os vídeos, para montar e orquestrar toda a, a manipulação. Então, assim, cruze os dados. Cara, tem o um Facebook ou tem um Instagram, vê quem é que tá comentando nessas fotos, gente. Se o cara é gringo, 101% vai ser gringo que vai estar tá comentando e curtindo a foto. Se tem muita mulher brasileira ou latina no, no perfil dele, já desconfia. Outra coisa, é, reparem na data do, de quando o perfil foi criado. Se o perfil for recente, de seis, de, de até seis meses. É, para trás, é um perfil muito recente. Se tiver poucas fotos, onde só mulheres comentam, gente, é um perfil fake. É batata. É gringo, normalmente, eles têm amizades muito... de raízes, muito antigas. Então, assim, é pra ter comentário de amigo, de amiga, da mãe do amigo, é pra ter comentário ali, especificamente de gringo. Não vai ter comentário de brasileiro. Então, atente aos detalhes, gente. Perfil fake vai ter sempre... É, mais mulheres sendo seguida por esse perfil, então repare quem, quem essa pessoa que você está conversando segue, se tiver muita mulher muita mulher brasileira, é um perfil fake gente, é batata, e se ele for pouco seguido, já é indício de que tem uma coisa estranha então assim, eu já peguei perfil fake que o cara seguia 900 pessoas e tinha assim, 78 seguidores então esse balanço, gente, faz diferença na hora de de identificar um perfil fake. Cruzem informações sempre. Outra coisa, começou a conversar com, com a pessoa e em dois dias a pessoa fala que te ama, que quer casar, gente, esquece. Esquece porque ninguém fala em casamento em dois dias, 48 horas. Né? Não existe, não cabe, né? não faz sentido. É, a pessoa começa a falar muito que te ama, começa com muita melação, a gente desconfia. Esse tipo de argumento, esse tipo de conversa, né, muito melosa, ele mexe com o sentimento, principalmente de quem tiver carente e tiver buscando alguém, isso mexe e abala. E abala bastante, né? A pessoa acha que realmente o aquele perfil tá de, né, tá querendo casar de qualquer jeito e não é, gente a história começa a ficar muito misenta, muito cheia de draminha, de melodrama, de, ah, estou apaixonado, você é a mulher da minha vida, eu quero me casar com você, e, ó, corre, corre. Eu tô falando dois dias, gente, mas pode ser dois dias, uma semana, 15 dias, tá? Se a conversa começa a ficar muito, muito, nesse, muito agarrada no eu te amo, aí eu sinto sua falta, você é a mulher da minha vida, e não tem conteúdo... Se a conversa não tem conteúdo, gente, porque quando você tá conhecendo alguém, a pessoa vai, lógico, perguntar como é seu dia, mas ela vai aprofundar o assunto. Não vai perguntar só por educação, aí ah, como foi seu dia, né? Que é o que a gente quer ouvir, a gente quer que a outra pessoa pergunte como foi o nosso dia. Mas num assunto de uma pessoa real, isso vai ser profundo, esse assunto vai ser profundo. Então, se você vê que a conversa está muito superficial, que a pessoa não entra em, muito em detalhes, não abrange muita conversa, gente, é uma conversa padronizada, é uma conversa fake. É, prestem atenção aos sinais. Todo perfil fake deixa um rastro que é fácil de, de identificar. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa fala que é britânica, gente... Por isso que é bom é, buscar informação e obter conhecimento, porque na hora a gente começa a pegar algumas coisinhas estranhas. Então, se a pessoa fala que é britânica, ela falou assim, olha, eu sou britânica, nasci em Londres, mas a minha família está na Califórnia, na cidade de uh, Edimburgo. Você fala, meu, se, quem tiver um pouquinho de noção de geografia vai se ligar que Edimburgo não fica nos Estados Unidos, fica na Escócia. Então, assim, detalhe, gente, nome de cidade. O cara jogou o nome de uma cidade, contou uma história, que o pai é de uma cidade, de tal lugar, você vai lá e vê de onde é a cidade. Se o cara estiver mentindo, ele vai deixar claro ali que ele não sabe, não, não entende de geografia. Porque Eu tô falando isso, gente, porque aconteceram alguns casos desses, e assim, foi muito nítido. Elas, as pessoas mandam a mensagem para mim, elas tiram print e mandam, e aí eu vou vendo a conversa. E aí eu vou pegando, eu vou filtrando, falou, Mas o cara falou que mora na. tá na Califórnia, mas o nome da cidade dele é Edimburgo. Como assim? Edimburgo é a cidade da é a capital da Escócia. Então, gente, vai, vai confrontar a informação, tá? Tem vários outros exemplos. É, outra coisa, fotos. Reparem nas fotos, nas casas. É muito característica a casa inglesa. É muito característica. Então, quem, quem tiver foto que o cara está na frente da casa, joga no Google como são as casas inglesas, e aí se confronta a informação. Outra coisa, aqui, gente, a direção é, na, é, no lado, é do lado direito, no Brasil é do lado esquerdo, de carro, direção de carro. Na foto, se a direção estiver do lado esquerdo, a foto não é aqui, né? não é na Inglaterra, em qualquer outro lugar do mundo, que, onde a direção é mão da direita. Aqui é a mão da esquerda, gente. Então, assim, prestem atenção nos detalhes. Tô fazendo confusão? Deixa eu ver. eu já confusa. É a é, direção na, na Inglaterra, mão inglesa do lado direito. Então, preste atenção no volante do carro quando o cara te mandar foto de dentro do carro. Prestem atenção nas placas. Quando tiver numeração, aqui na Inglaterra, tem assim sempre tem um ou dois números, não mais que isso. Eu nunca, nunca reparei, é, aliás, nunca vi placa com uma sequência de números, normalmente são letras. Então, prestem atenção, também dá para dar um Google e perguntar como são as placas na Inglaterra, vai sair lá. É, é muito importante, gente, focar na, na conversa, para pegar os detalhes. Outra coisa, o cara quando não tá mentindo, ele não consegue dar sequência na conversa, ele não consegue manter o padrão, ele vai, ele vai fazer uma confusão ali. Por exemplo, o cara se apresentou como engenheiro petroli, pet, petroquímico, aí em algum momento da conversa ele vai falar, ah, não, mas eu fiz, eu fiz minha pós-graduação em medicina, sei lá, medicina, hum, sei lá, odontologia, hum, fiz a minha pós-graduação eles sempre eles vão sempre dão eles vão sempre cair na, na no próprio golpe porque eles não vão conseguir manter a mentira eles conversam com muita gente ao mesmo tempo e aí eles misturam as conversas então tem muito cara que no início da conversa fala que é engenheiro aí no meio da conversa ele já fala que é médico então presta atenção nos detalhes tá aí eles vão querer desviar o assunto não mas é que eu, eu tenho os dois diplomas gente não dá tá Lembre-se, todo golpista vai jogar com. Ai, eu sou viúvo, tenho dois filhos, sempre. O cara sempre vai ser viúvo e sempre vai ter um monte de filho. É fato. Então, assim, prestem atenção nos detalhes, gente, porque eles deixam. É muito característica a conversa de um golpista. Então, se acendeu o alerta aí, se acendeu a luz de que hum, tá, tá estranho, a gente vai buscar informação. E faz um favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe todos os vídeos que vocês verem sobre golpistas. Tem muita gente caindo em golpe, gente, inclusive homens caindo em golpe de criptomoedas. As mulheres entram em contato com os homens, começa aquela conversinha, né, vamos nos conhecer e tal. E aí a mulher vem com aquela história de, de fazer negócios. E os homens, gente, estão voltados para esse assunto, né? Quando o golpe é com mulheres, o assunto é sentimental, é amoroso. Quando golpe é para os homens, né? É, é o assunto é de negócios, é de dinheiro. Então assim, fique atento, fique atento e preste atenção. Ninguém vai mandar anel de casamento, de pedido de noivado por correio, gente. Ninguém vai fazer isso. Uma pessoa que tem a intenção de casar, ela vai pedir pessoalmente. Então assim, não acreditem em mensagem de que ah, ele está mandando os presentes para mim por correio, porque não vai chegar esse, esse presente. Nunca vai chegar para vocês. Prestem atenção, gente, não caiam no conto do vigário. Desconfie. Quando santa é demais, desconfie, gente. Quando é muita coisa boa, desconfie. Desconfie. E outra, não abram mão de darem os seus de manterem os seus dados em sigilo. Não passa contato telefônico da mãe. Não passe endereço, não passe e-mail, não passe contato da melhor amiga, não passe nada pra ninguém, gente, pra ninguém, tá? Tente manter essa conversa o mais fechada possível, pra vocês se protegerem. E qualquer coisa, me chama lá no Instagram, no Família Mason, que eu vou ajudar vocês a identificarem o golpista com mais precisão. Fechou? Um beijo pra vocês e até a próxima.